Eu vou começar com o Sérgio Almeida. Sérgio Almeida, deixa eu ver se ele está aqui já. Sérgio Almeida, boa noite para você. Pode falar, fica à vontade. Formule aí a sua pergunta para o Vilmar de Assunção. Boa noite, boa noite, José, boa noite, Vilmar. <risos> responsabilidade, hein, dar os um pontapés iniciando? É... Bom, eu vou fazer uma pergunta para o Vilmar, eu acho que tem interesse muito aqui. É... Vilmar, eu te perguntar: como você é um especialista em fazer fardos, qual manejo que você usa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 Oh, boa noite, meu amigo Sérgio. Um prazer estar conversando com o amigo e com os amigos. Então vamos lá. Na realidade, quando você, quando você estipula esse tempo de seis meses, o processo já começa todo lá atrás. Começa lá atrás, até na realidade, quando a gente faz o preparo das pernas, na realidade, né, tudo? É, eu, eu quando crio o dia assim, o dia que eu tiro minhas do viveiro, sempre é dia 12 de agosto. Eu coloco elas no viveiro. É, nas né, gaiola e façam um, um preventivo aí então, de 30 dias para colocar o ninho porque estou falando isso não, aquele lá atrás, lá na frente já pulando esses seis meses porque o, o processo é aqui atrás que é importante, né? eu sempre falo umas massas no mundo curió que o curió é um imitador o pessoal é tem que cabeça e o menos se torna mais no mundo curió então são, são, são os argumentos que eu quero colocar para nós a, a nesse ponto que o amigo me perguntou então o procedimento correto é sempre já no, no ter um, um bom material genético de mão né? e fazer uma boa vetorização o segredo mundo pior é o primeiro que crise de vida a gente tem que dar condições para o fazer uma boa vetorização é, nesse momento da vetorização é muito importante uma palavra que eu vou usar para o amigo e eu sempre vou falar aqui com os amigos, eu nunca vou usar o termo tá? não vou usar o publicar quem possa nem, até por uma questão de memória ao meu amigo Gilso Barbosa falecido já, e eu respeito muito essa ideia que ele nos vendeu lá atrás, então eu não vou usar essa palavra com os amigos aqui, tá? vou usar o termo vetorização, então o importante do mundo lugar é o meu estudo de vida, e aí depois vem um processo que chama se chama-se uma fase que chama-se o corchado que é a época de Ingrisa, Churrilhar, tem vários feitos que nós usamos no Brasil inteiro, não é verdade? E, e tem uma palavra muito importante nessas fases, é assim que chama-se penumbra, sabe? E também um bom meio ambiente, a gente coloca esse pássaro, não um ambiente natural lá fora, mas um ambiente que a gente tem em casa, né? Então, quando a gente faz uma a gente tem que tomar cuidado de não deixar o pá escutando fêmeas então, o um trabalho de apronto, a própria mãe, a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode vir a se esquentar depois de, de, de 10, 15 dias de cria, que o passaram, que passa os que saem do ninho 12 dias, quando é 12 dias, ela já pode vir, se esquentar. Então, nós temos que se bater a esses detalhes. Então, fazer uma boa vetorização, depois um bom colchado. Mas sempre na penumbra. Por que eu falo na penumbra, viu, Sérgio? Porque a é calma, né? É, basta você ver quando você quiser o seu solinho à tarde, que a primeira coisa que faz é fechar a cortina, né? Porque dá uma sensação de calmaria para nós, né? O passo tem que estar calmo nesse momento. É com seis meses a gente já perdeu o que tinha perder. Então a gente dá, dá condições para ele fazer uma boa corrichada, que é um exercício que ele vai exercitar a sua selita para depois ter um bom assumido lá na frente. Né? Então, eu diria isso, sabe? É, é, o mundo criou isso. É, é, é, é manejo, é paciência, é aguentar a ansiedade. Quando chega os seis meses, é, tem curiosinho, já abre mais antes, né? três meses, 90 dias, vendo aí, curioso, curiosinho, abrindo cedo aí. Eu, particularmente, não gosto muito não, sabe? A gente é ansioso para ver já começar a querer cantar, mas eu gosto de estar sempre mais tardinho porque me gera menos trabalho. Porque quando passarei a abre cedo, o pessoal é, joga já na rua, vamos bom a palavra, começa a passear, começa a puxar e bota a vez de perder alguma coisa boa, né? Então, eu penso, o pessoal sempre tem que tem, ter essa paciência, eu gosto de passar um pouquinho mais tarde, mas vamos supor que o parceiro não abriu ainda, tem seis meses, ele fez a um multidininho, nessa fase já tem que estar separado, se você fez o trabalho em bando, pode ser feito em bando, tá? Importante quando eu falo em bando, é a mesma prova, não, nunca se mistura a...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 pode pegar vice de carona, então tem que tomar muito cuidado, você vai ter que ter essa sensibilidade. Tá? Porque o manejo é o manejo que eu faço aqui, não é o mesmo que você tem que fazer aí. Os cuidados são, mas o meio ambiente nós são diferentes. né Basicamente é isso. Se eu, se eu tiver alguma alguma dúvida aí, dá um toque comigo. amigo. Então, a minha, a minha dúvida é, é saber o que você faz na muda, não depois de seis meses.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 é, quando eu entro em casa, eu gosto de dar é, o verdinho o... do papai. Ah, rapaz. Espinafre? Espinafre é uma beleza, sabe? Espinafre é, é ótimo. Menos literalmente é ótimo. Tem, é, se você dá o espinafre, fica aquela aqui, já em uma semana já caiu rabinho, sabe? Depois então, de 10 dias. Então, é um cuidado, é pegar é, é, é para deixar um lugar sossegadinho, não mexer com ele, não movimentá-lo, né? A limpagó no mínimo, no mínimo duas vezes por semana. Quer limpa todo dia, limpa todo dia, eu normalmente limpo só às quatro em final de semana, sábado ou um domingo, é um dois dias de limpeza, de gaiola, né? Troca de água, quase principalmente se você puder fazer diária assim, sabe? Mas basicamente é isso. É, menos CD, como já falei para o amigo, menos é mais, não adianta cheio de CD, porque o paciente já aprendeu lá na meturização. Então se o paciente escutar 15 minutos de manhã. 15 minutos, 5 horas da tarde, está ótimo, sabe? Se a gente fica mascando, você vê, o um dia todo, você muito curiosinho, aí depois o curiosinho está pegando carona ou dando retorno, não sabe por quê, né? Então, o SPB bem editado, né? que trabalhou lá atrás, lá, tem que ser muito bem editado, mas basicamente é isso, sabe? É, eu gosto de, de fazer a profilaxia de coxinó, no mínimo, duas vezes no ano, mas o ideal é três, a cada quatro meses, eu limite, o mundo que eu aceito em fase de quatro meses, sabe? porque, principalmente nessa época, agora a gente pede muito curioso, né? Mas, basicamente é isso, na mudinha, no espadinho aqui em casa, os é... fico, ali esses pegadinhos ali, ó. Eu vou virar aqui, olha, tem um ali, ó. Agora, eu já, como já fez a mudinha, eu abro a parte de cima dele ali, sabe? Mas, quando, quando estava fazendo mudinha, ele fica é, encapadinho, fechadinho, entendeu? E aí eu entro com o espinafosinho, assim como eu falei para o amigo, tem gente que dá outras, outras, outras folhas verdes, né? mas basicamente é isso que eu faço, valeu?